E aí que lançado aqui de novo, hoje a gente tá vindo com Ghostbusters Está gratuito na Epic Store, hoje é Halloween, então a gente vai jogar Tem para alguns consoles, eu não sei ao certo quais, mas vamos lá Tem as musiquinhas do filme É, é da série de filmes antigos, aqueles de 1980 e pouco já Nem todos os caça-fantasmas estão vivos, mais hoje em dia Mas quando fizeram esse, esse aqui, todos estavam parece E é dublado pelos os próprios atores a gente vai jogar no modo da carreira, né, um pouquinho é... Vamos pular as cutscenes, mas vamos comentar um pouquinho a respeito Beleza, começa como um filme, né um... um... a propaganda, né, dos castes fantasmas, deixa eu ver A legenda tá em inglês e não tá em português Tem até, tem todos os idiomas que você imaginar, mas é não pouco portugueses. Ele vai mostrar uma historinha, não tem como pular. Tem por volta de 50 minutos a uma hora de filmes. Entre dentro da gameplay. Bem, tudo começa num museu. E... Ela tem a mesma vibe desse filme. É como se fosse o terceiro filme da série. É muito bom. Eu gostei demais quando eu joguei a primeira vez. Pelos atores da série original. Quando foi feito esse jogo não tinha os Ghostbusters das meninas. Então não tem nenhuma referência a elas. Mas... Um dos caça-fantasmas tinha partido quando foi... Oh, então é nosso personagem dando movimentação, é bem legal Por algum motivo apesar do, do caos estar acontecendo aqui, o Peter está jogando fliperama follow, follow Egon and Ray Será é que dava para usar aquilo ali? Deve ser igual aos corpos de bombeiros Let's move. Vamos dar uma olhada aqui no dormitório dos caça-fantasmas fantasma escapou Onde prende os fantasmas É, prendendo o fantástico batendo Igual Luigi Gsmash Agora só tem que puxar para a armadilha segurar até ele <risos> a filha da mãe, escapou! Oh, o nosso primeiro primeiro fantasma Oh <risos> que Ah, Slimer legal. A gente quebra tudo no processo de captura do fantasma. Hein? Vários rasgos de queimado É muito legal. É bem parecido com o filme, bem feito. Hey, how come this mump gets all the new These are new experimental equipment techniques. carrinho de caça fantasma. Que Isso, está escrito na tela. Poxa. Where to, Ray? The Hotel. That's the first place that little spud will go. Right. Back to its bem. A animação inicial não pode esquipar, mas o restante pode. A buffet. It is a great one. When Winston returns from the opera, extend an Primeira missão, vamos no hotel. Aí, pré... Pra mim crescer o assistindo Cássio Fantasma e 200 Cássio Fantasma esse jogo é sensacional. Se para as gerações mais novas é. talvez não tenha o mesmo impacto. Porque... Eu não sei se tem um, não, não um não jogo do filme desse... novo tudo tá bem, temos que caçar os fantasmas Beleza, aprendemos a usar o aprendemos a usar o... o medidor aí de ectoplasma. a gente está chegando aí no combate. É meio confuso o gameplay. Olha que beleza. Tudo bonito. Se tá tudo arrumadinho para a festa. A gente vai arrebentar em tudo. que ele, salada Aqui, ó. aqui. Ó. Muito bom. esse, bicho não Você aí, né? É fácil que quebrar tudo, né? É os caras fantasmas deixaram a gente sozinhos, viu? Né? Os caras com mais experiência. Os cara com mais experiência deixaram a gente sozinho. Ele foi para lá. Está parecendo um coral. Ah, com certeza que a batalha é aqui. Ah, os caras chegaram para ajudar. Good work. Are you all right? Nice going. You might really. He's got something. Let's track it down. O que seria aqui a é? Hey, uh, Something for us, isn't it? First one I've ever seen. Some type of focus after the animator. Entity which attracts familiar object to itself to it can materially manifest a shit. <laughs> <laughs> it's generating a field of attraction so strong that it's able to reassemble its component parts. Pegou, é hein? bater nele. aqui ó, Batendo bastante nele. soap soap yeah hey pegan point at me when knives and forks become a big enemy bravo is really me not like a lot anybody here from zetamor guys i'm right outside and so is something else gosh we've missed you partner glad you could make it but first How was Aida? But well, we had to make do with uh, this new specimen here. I've been trying to get here for over four hours, Peter. Traffic is a little blocked right now. Wait. I know that thud. Winston, what do you see out there? It's big. It's clean and soft and white. And you all aren't gonna like it. No, this is not possible. Not here, not now. Well, not <laughs> A gente vai encerrar o gameplay por aqui porque o bagulho não para. Vendo se não jogo. isso aí. Tá indo de graça na época. Recomendo baixar e jogar um pouquinho. Uma pena não tá em português. Tá bom. Vocês gostaram do nosso gameplay de hoje? Me confusa, né? Mas tá bom. Deixa o like se gostou, se inscreva no canal. Então no dia nossos vídeos, a gente joga jogos de lindo, Metroidvania, recomendações e a os jogos gratuitos como esse, que está gratuito. É, deixa um comentário aí para a gente, se você gosta que está assim, até o próximo vídeo e veja a miséria.